Muito obrigado, Senhor Secretário. Muito boa tarde novamente a todos os Senhores Deputados. Uh, agradecer também aos Senhores Peticionários trazerem-nos uh, aqui esta esta questão. No que diz respeito uh, a esta petição que pedia o fim do abate indivíduo de, de espécies arbóreas em Alvalade. Vamos votar favoravelmente as recomendações da da quarta, da quarta Comissão, no entanto não podemos deixar de referir que é fundamental que tanto a Câmara Municipal como as Juntas de Freguesia tenham uma política de manutenção e preservação das árvores da cidade que apenas em último recurso recorra ao abate Infelizmente, com demasiada frequência, temos sido confrontados com situações e notícias e denúncias não só de podas excessivas, como podas mal executadas e com abate de árvores. Uma verdadeira cidade verde tem que saber cuidar das suas árvores. Os benefícios das árvores adultas e saudáveis são vários, já vários senhores deputados aqui também os referiram, não só em termos paisagísticos, também muito, são muito importantes para o habitat de várias espécies mitigar as ondas de calor e também, como nos dizem os estudos científicos, há que se que uma árvore adulta absorve em termos absolutos muito mais carbono do que uma árvore, árvore recém-plantada. E, e portanto, não obstante ser totalmente verdade que a Câmara Municipal de Lisboa nos últimos anos tem plantado milhares de novas árvores pela cidade, a verdade é que ainda vão passar algumas décadas até que estas árvores atinjam a idade adulta uh, e, uh, e portanto temos que nos esforçar para tentar manter ao máximo uma comunidade arbórea o mais heterogénea possível no que se refere uh, aos tratos etários uh, se efetivamente quisermos levar a sério as metas de tempo, neutralidade eu... carbónica que estabelecemos. Obrigado.